O lugar que fala, né, porque o mostrar tá muito do mostrado. Da onde tá falando, ó, oh, eu tô falando. O lugar que você fala, né, porque o mostrar tá muito do mostrado. Da onde tá falando, ó, oh, eu tô falando. Isso que eu tô falando vem daqui, ó. E, e de, de, é, é do corpo a fala. Não acredito numa. Numa, em discurso de dança que não venha do corpo, assim, que não venha do, do que tá aqui, se Sim. não tá aqui não posso falar eu não tenho o que ensinar pra pessoa se não, se não tiver Isso em não mim, faço. né, se não tá no corpo Você não compreendeu, né é. eu não tenho mais o, o, o, o físico que eu tinha com 20, 30, né, mas eu faço as coisas <risos> Um outro é, contexto, outra, né? É. Existem vários outros mercados, Sim, né? Da dança, de outros, né? Alta e... performance, né? Então...